bem com vocês hoje estamos aqui no Super Bela Adventure e hoje eu estou aqui com meu papai oi galerinha e com meu irmão para galerinha e hoje galera a gente vai ver os mistérios aqui do Super Bela nós vamos desvendar os super os mistérios do Super Bela então vamos começar primeiro na casa de que? O que que tem qual mistério será que tem lá aí gente escondido que vocês já viram, e mais não perceberam. Nós vamos procurar, tá gente? Então vamos lá. O que, que será que tem de diferente aí? Ah, tem umas tomadas ali, vocês já viram? Já. Chega perto pra nós ver. Vamos lá, ver os mistérios. Né? Ah, tem legal. uma carinha de super bela, tá? É, é mesmo. Oi, oh, vocês já tinha percebido? Era um mistério. ó. Tem a carinha, O focinho, os dois olhinhos. É. Legal. Ah, que gostoso. Uh... Olha uma de dele. A gente tem que passar essa fase pra gente negociar. O que, que tem, O que, que é aquilo, ali? O quê? É uma barata. É uma barata. Eca, barata. Oh, é barata. Ela tá viva. Ela ataca a gente. Vocês perceberam isso, gente? É. Nossa, ela fica na capa. Tá ela tirou na de... vida sim. sua? Sim. A poeira Ufa. do sofá. Meu Deus. Foi olhar na vida real. É assim, né, gente? É Olha o joguinho. Olha e ativa lá. É, a gente tem que rezar a que sim. Jogando esse jeito. É. Ó Vem com as comédias. Faz assim, assim, assim. Assim. Agora. Agora a gente tem que ir pro lado antes dessa ele de me pegar. Ai! Vamos de novo. Super bad, vem, querido. Não, não, não, não! Aí, Foi! eu vim pra cá, agora vem pra cá! Agradece, desce! Aí, foi! Agora é que ela passar... Assim! Foi! Não! Tem que ser na hora que... Ai! Não consigo! Deixa eu passar pra você! Tenta aí! Eu quero tentar! Pera aí, Lana! Cadê? É o botão esquerdo Chega lá embaixo, quando chegar lá embaixo eu passo pra você Tá bom Pronto, agora deixa Agora é, é eu Pera aí, Nana. Ah, tá. ah é difícil, né? é por causa do botão É difícil Mas Quero eu já consegui passar isso daqui de primeiro uma vez Uma única vez né? Não pode ter medo O robô lá no chão, gente É, ele é o tipo limpador é que... E quando ele bate em alguma coisa, ele chora -se. É. Quando ele não bate, ele fica feliz Espera nossa, parece que ele tem a cara de Creeper oh. De Minecraft, olha lá uh. <risos> Eu queria ter um robô desse para limpar a cara Tem que limpar essa barata aí é, é, mas eu já vi quando eu estava jogando Super B Eu já vi ele limpando a barata Olha, quer ver um parkour muito difícil? Eu, eu vou fazer um parco muito difícil. Olha só o doutor gigante ali. Deixa eu ver. Aí? Eu Olha o mistério, aí. gente. Já tinha visto esse? Deixa eu ver, Tânia. Tá? Tira uma foto. Tem como tirar? Tem, tem como tirar seu print. Então. Nossa. Que é legal, gente. Nunca tinha visto Pops, isso. Olha a foto. Olha, ali dá pra ver todo o lugar de fora. é mesmo? Ué, Ué lá legal. de fora não dá pra ver esse detor gigante, né? Dá? Oi? Tem esse detor gigante. Só vem em cima pra nós tirar a pó. Não, em cima do... Do sofá? É. Ah, ah pera. Eu consigo tentar subir. Você consegue? Uhum. Eu não, eu tô aqui. Aí, tira a foto. Oi. Tá bom? Tá bom. Uhum. Nossa, eu nunca tinha visto isso, assim, não. Quer ver um percurso muito difícil. Vamos lá. Ali é naqueles armais. É copo, transparente? É copo quem fica a gente aqui primeiro agora a gente vai toim toim papi tem uma coisa que nos armários tem tem dois ratos o que, que tem nessa geladeira de mistério aí? tem nada mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal que não é na geladeira o que é isso ali? é uma chave? é uma chave congelada. Leva ela pro fogão. Olha só, a gente tem que vir daqui e ir até naquela gaveta. Olha só. O oh, mistério dentro do negócio. É, o que, que vai escola, assim, a gente está falando Aí, eu não sei não. Mas olha isso. Eu acho que tem alguma coisa para desvendar isso aí, hein? Que fala, chegou falando um negócio, é uma frase. Nossa, ficar olhando isso da dor de cabeça. É. Ah. é. Ficou legal, eu sei pra tirar uma foto. Vamos tirar uma patinha aqui. Tem lava, tem vermelho que é lava, tem azul que. Ah, <risos> o olhozinho ficou vermelho, é amarelo. <risos> então, tá, óculos. agora vamos. Hum? Ok olha só oh, é uma casa o dentro queijo. do queijo bem escondido hein tadinho dos outros for comer o queijo é vai, vai deparar rato. com uma casa aqui dentro do de queijo de ratos credo vai comer o rato vai comer o rato essa casa está abandonada tá gente porque tem barata no chão ai quase foi tomassando tem até o de de pó né Assim cheio de rato a casa Né? Não! Quem já viu casa abandonada assim, cheia de rato? Né? Alguém já viu casa abandonada cheia vai, vai, vai. de rato Escorpião E cobre também Tá hum, hum, hum. Escorpião também? Ah, ah, ah. É um montão de rato a ratazana juntou com uh! a Jennifer Nossa, consegui acabar com todo mundo Os <risos> ratos juntou na Jennifer e fez o um complô Como Vamos tudo? pegar ela, vamos pegar ela Os ratos são uma equipe Eles oh, são é equipe mesmo Oxi, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, ele é grandão né? ele É Rata tem Zana tá. Ele tem um cabeção É verdade Isso tá. é mini crack. Eu ah. quero te mostrar uma coisa muito grande né? uh, Show! Não, tem aquele lá embaixo Ah, não, caiu não uh, uh, uh. Morreu agora Os, haque... os ratinhos aí, igual os mini craques Não, caiu lá embaixo Da copa Já morreu, já Quem tem mini craque aí em casa, gente? Fala pra gente Ninguém Quem sabe o que é, que é mini craque? Olha, crack? ele ficou bugado Olha o de aranha Xabix é, Só que não tem aranha quim, quim, quim, quim, quim. Eu sei falar. Vamos ver quem vai falar. Vamos lá, olha só. O <risos> que, que é isso? o é um chefão rato. Ratãozão? Cadê ele? Pera, tem que dar uma volta. Ixi, ele é bugado. Ele é cheio de ir. agulha. É. Ele tomou, número 17, ele tomou vacina e virou esse ratão. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Quando ele era uh. um filhote, ele, ele, ele era aquele ratinho, agora virou um ratão. Não é porque ele virou um ratão. Não é porque ele virou um ratão, é porque a gente tá pequeno e ele ficou grande. O olho dele é muito zangado. Ele esse... tá o aparecendo é um... meu vermelho, é o meu olho vermelho. Ele tá parecendo, é um zumbi. Eu já vi a E vambora, vambora, vambora Ele vai dar tapa Pra outro lado também Ah não Vamos correr Caso o rato deu uma chifada na dia. Deu uma bocada na J. Não usado, é? ah, não usado. Tá Nossa, apazaiado. quase ele me deu uma tapada na orelha. Pera, você tá com 100 vidas, G? Uhum. Cem não. Se a Jay tivesse mil vidas, ela estaria com mil vidas já. Você perdeu 5 vidas Você tinha 6 vidas Agora você tem 5 vidas 5, é Você perdeu 5 vidas Deixa então, eu é só recuperar minha vida Agora você tem 6 É isso aí 6 vidas Ah, tapada Ixi, sei Ixi. pra tapada acerta na orelha Essa foi a minha primeira tapada na orelha <risos> Ixi Vai pegar o camundão. Se hum. as pessoas vão comer... O queijo vai comer Aí. o camundão. Derrotamos ele. Ih, hum, ele ganhou também. Uhum. A vacina perdeu o efeito. Vamos libertar a ursinha. Vamos ver se a gente consegue derrotar a beleza, chefão. Vamos lá. Libertando... Per... O Ursinho Vamos ver. pro segundo andar eu fazer... Deixa eu mostrar a coisa legal agora Fala aí Pessoal, o que você quer fazer Primeiro eu vou mudar de ursinho Mostra a coisa legal É uma coisa Monstruosa que é legal Vamos lá mostrar Primeiro pega Ela é isso é uma coisa monstruosa. <risos> Vai, mostra lá. Vai mostrar a coisa misturada. O papai também. Olha. Nossa, ele fica sem braço. Nossa! Pegou uma pedrona. Ih, sabe que ele quebra essa casa com essa pedra? Não. Tenta, não. Quebra não. Porque é a pedra é um... Olha quero te mostrar uma coisa oh, legal. Oh agora ela é gigante! Olha, olha quero te mostrar é uma pra... coisa legal. Olha, caixa amarela amarela não é verde. Oh olha. pra fazer fundo sei se é pra Você pra fazer vídeo? É pro Biden youtuber Ui soltei a pedra! Eu fui lá